Fala aí rapaziada, suave, aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal seja todos bem-vindos a mais um vídeo, mano Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês Porque a recarga máxima caiu Eu falei que eu ia fazer uma evolução E pra quem gosta de evolução, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Também ativa o sininho de notificação Assim você recebe todos os vídeos aí pra você No seu celular, computador Ou no tablet também, né? <risos> e galera, vamos aqui, eu postei esse vídeo aqui, ó Que foi da recarga máxima Vai, tá bonito aqui, vai, vai tu Daí, quer ver? Mostrando que eu comprei, né? A recarga máxima e chegou, né, galera? Caiu. Aí pra vocês verem, ó. Tá aí certinho. Agora é só pegar e enviar. Vai cair na mochila virtual. Eu pensava que enviava pro correio, mas é mochila virtual mesmo. Aí você vem cá e via. Acho que tem de enviar um por um. É isso aí, tem de enviar um por um. Enviar tudo na primeira mão aqui pra vocês. E deixa o like, galera, que é bem importante pra gente poder quer ver, fazer os videozinhos aqui da hora pra vocês. E é nóis, mano. Vamos lá, devagarzinho. É bom que vocês vejam a quantidade de coisa que vem É hoje que o pai fica forte, fi. E ótimo Hoje nós vamos, ficar... nós vamos pegar a FC Hoje é a evolução que vocês estavam todos esperando Mas só chegando no correio aqui, ó Que modelo compensou fazer essa re recarga Então merece muito like de vocês Porque um dinheiro gasta aí no DD Tank Pra poder querer trazer conteúdo pra vocês E é isso, né? Vamos que vamos E lembrando bem, né? Não falei no início Mas vou falar agora Vem jogar do DD Tank Tá bem de boa pra jogar Muita gente jogando aqui, mano Uma quantidade de play que tá online só pra vocês terem noção, embora lá Beleza, aí consegui querer fazer as coisinhas aqui certinho Vou pegar, vou fechar aqui a página Abri aqui o DD Tank. tanque Vou comer meus itens aí, né? porque o papai não é bobo Vou tudo que a gente pode aqui, ó Daquele modelo Agora pega e exclui, recarga Recarga tá como? Não, olha isso, mano eu fazendo vídeo, do nada O cara criou uma fake minha Ai, pai amado Se falar que isso aqui não é fã, galera Ai, Deus é mais Vou fingir que a gente não viu isso aqui, tá ligado? Porque dá... Olha o ódio que eu voltei agora Esse cara é meu fã mesmo Mas beleza, aí, ó 60 milhões de cupom Eu nem vou ligar pra isso Porque hoje o dia vai ser né? de evolução, fiote Ainda tem mais coisa aqui Não, mano você é doido? Não vou dar só uma olhadinha aqui certinho. Cadê galera? Não compra conta, mano. Nesses DD Tank, assim ó, faz o seguinte, cara. Pega e coloca a recarga, mano. Compensa bem mais que você comprar uma conta do cara. Depois ele vai lá e catar a conta de volta. Aí você tá ligado que você já ganha, né? Não tem como você reclamar, igual esse cara tá. Esse tal de meio vendendo conta aí. Só se for trouxa para comprar que depois o cara vai lá e catar a conta de volta e você sai no prejuízo. Agora, atividades é o roxote que a gente vai ficar com. Se eu saber que. Jogar de boa aqui, mano. Eu vou conseguir fazer muita coisa aqui Hum. Na moral, sério isso Só queria pegar esse aqui, mano Que tristeza Qual que eu devo pegar aqui? 2 e 2 Vou ter que pegar esse daqui, né, galera? Compensa mais, né, mano? Dois de cada aí ah, é, veio coisa Deixa eu falar um negócio Vou Pegar Beleza Arminha, top 365 dias, colarzinho Hã. Pega a visão aí Dá licença aqui pro pai, que a gente tá com... Tá forte. Agora vem cá, ó. Ih, Não, hoje o vídeo vai ser animado. Merece muito like de você esse vídeo aqui. Aí, beleza. Vou colocar aqui, ó. Tranquilo. Fora que, galera, tipo assim, olha o tanto de baú de fulgura, mano. Por isso que eu comprei esse aqui, porque aqui eu abri, ó Abri um por um, né? Tá abrindo. Depois Mais pra frente vou fazer o um videozinho Vou abrir isso aqui tudo E Fazer o um videozinho da hora para pra vocês Livro de armas Ah, deixa eu ver aqui Baú pra Dourado De troca Vamos ver no que que dá pra trocar aqui Tem que saber o, o que que isso vai ficar bom, mano Pra eu pegar tributo. Beleza. Hum, atividades Não consegui pegar um anelzinho Daquele Um então vou ter Fazer o que? Vou pegar aqui, né, meu cliente Atividades Itens de torneio Acho que, acho que é isso daqui, ó Minha Beleza, 175 É melhor você, quando você for querer Passar a conta, mano Aí é tudo certinho Não Pensa mais, isso é isso daqui, ó Olha que nem dá, dá pra pegar Isso aqui e o pano devagarzinho, sabedoria. Sabedoria pra upar. pa naipe. Vou abrir isso aqui tudo, galera. Primeiro eu vou ir aqui, ó. Porque eu fui instância. Acabei dropando. Que veio umas, umas montarias aqui, né? Deixa eu ver se elas está por aqui. Aqui, ó. Isso. Tá de boa. Na hora demais, papai. Tirar esse aqui. Fox, covarde da hora. Aí. Olha os atributos subindo. Coloco o escudinho aqui. Ih, fiote. o que vou Vou ficar forte, mais. Hum, deixa eu ver o que eu tenho pra upar: Formiga. Rinoceronte. Hum. Isso aqui eu tenho também, né? Pra... E aqui, Aí, é, beleza. Abri o pet, né? E, mano, instância tá dando muita coisa. Isso aqui foi a GM, só pra vocês terem noção. Vou abrir isso aqui tudo, galera. Nossa, isso aqui vai demorar, galera. Pensa num negócio que vai demorar. restaurar. Isso batalha, né? Olha o pet que eu tô, fi. Pega a visão. É, vou até dar uma olhada bem certinho nas coisas que eu vou comprar Beleza Tudo que eu tenho... Vou fazer o limpo aqui, galera Tudo que eu tenho direito eu vou pegar Tô abrindo isso aqui, galera, ó Daí eu vou pausar o vídeo aqui pra não ficar um vídeo tão longo, né, mano Peguei essa figura aqui, eu vou abrir essas figuras Fazer tudo que eu posso aqui pra poder ficar da hora aqui pra vocês, fechou? Daqui a pouco eu volto esse vídeo por aqui foi essa evolução que deu para fazer na conta né mano espero que vocês tenham gostado vou abrir esse aqui off né eu coloquei uma música e acelerar o vídeo porque então ia ficar muito chato né cansativo também mas mano deu para pegar muita coisa fora que dá para upar a conta vê ainda mais mas eu vou esperar vocês deixar o like de vocês ver uma quantidade de visualizações legal aqui a gente poder fazer muitos vídeos fechou? então é isso o micro do The Tank Walker tá na descrição se você for novo no canal, você vai se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Quem quiser se tornar um membro para poder participar das lives com emoji personalizado, é só se tornar um membro. Fechou? E é nóis.